A gente vai salvar uma vida que está, digamos assim, coitada, num CTI verde, quase partindo para o céu das plantas. Eu, inclusive, aqui estou com tetoscópios estou com vários instrumentos para tentar ajudar esse pobre cactus. Mas o doutor planta Murilo Soares, ele resolveu entrar em ação para ajudar o nosso convidado, o ator e humorista Marco Luque. Graças a Deus, olha só. Uma ligação aqui pra gente, quem é? Você sabe? Ah não! Marco Lu, que é você? Alô, Ana! Sou eu, querida, tudo bem? Nossa, que ótimo que você me atendeu. Eu gostaria muito que você me ajudasse, que você fosse assim uma salvadora, quase como uma guru. Porque eu tô numa situação um pouco complicada aqui. É pra quê? Pra sua planta? Sim, exatamente. Tem a ver com esse, tudo esse negócio verde tá aí atrás de você. Pelo amor de Deus, eu tenho o Spike que tá com sérios problemas. Então, a gente vai te ajudar. Abre aí a câmera pra eu ver. Graças a Deus, que, que bom essa tecnologia, né? A equipe de produção também ajudou bastante. É isso. <risos> Quem é ele? O que é Spike? É um cactus ah. que vive aqui com a gente. Ele realmente, de um tempo pra cá, ele começou a ficar mal, sabe? Ele tava bem, ele era verdinho. A base dele tá verdinha ainda, sabe? Ah, espetou meu dedo. fui Tô fazendo um clima, tal, tá, um meio... um drama, né? Né? Faz muito sentido. Porque realmente a gente tá passando por isso, sabe? Como é que o Sila é simplesmente? Sila simplesmente dando um recadinho mais do que contente. Apresentaria esse Cactus pra gente, o Spike? Olha, veja bem, esse é o Spike. Ele adora carícias, mas, poucas vezes, ele é acariciado. pelo simples fato dele ser um espetotinoso. Ah, tá. Together Forever, no, nos desertos do Saaras. Deixa eu chamar logo aqui o Murilo. Murilo Soares, bom Oi, dia, bem-vindo! Que maravilha! E aí, Marco? Que surpresa! Prazer. Você viu que ele entrou aqui, de repente? Nossa, que legal. Mano, o meu medo é que o Murilo chega e fala assim, ó, Luke, Joga fora e compra outro igualzinho, sua filha não vai nem ver. É isso, né? Eu queria realmente resgatar esse, esse bichinho, porque minha filha tem grande apreço por esse cactus. Isa, agora virou uma missão pra mim. Você tem o nome da minha filha. Murilo, dá o teu jeito. Ali o cacto, ele tá precisando de um socorro, uma ajuda em relação. A... Mas, mas olha só, não morreu. Certo. Ele tá falando que precisa de ajuda. Quem tá. precisa de ajuda ainda tá vivo. Mas, mas tá quase partindo pro céu das plantas, hein? Falta de drenagem. Ah. Cactos, em sua maioria, são plantas adaptadas para ambiente seco, deserto, literalmente. Uhum. E no caso do Marco Luque, eu acho que alguém exagerou em relação à água. Eu acho que ele pegou uma chuva. Quando encharca, a camada de drenagem tem que funcionar. Se não tiver uma camada generosa de drenagem embaixo do vaso, a água impossa e apodrece o cacto, literalmente, ah. como aconteceu com esse aqui, Ana. Olha só. Se o Marco Luke não cuidar, o dele vai ficar igual esse cacto aqui, ó, com a base apodrecida. Ó. Mas vem cá, o que, que então o Luke precisa fazer? Precisa replantar, urgente. O ponto de partida, Marco, é você caprichar na drenagem, no fundo do vaso, e eu vou ensinar você a fazer agora. Você vai pegar um vaso novo... Tá? No seu caso, Marco, não exagere no tamanho do vaso, é um vaso pequeno. Quanto maior o vaso, maior é a quantidade de terra e isso acaba reservando muita água, tá? Nesse caso, nós pegamos um vaso maior porque nós vamos compor um vaso com vários tipos de cactos. Como esse aqui, isso. né? Isso. E precisa ter furos no, na, na parte de baixo do vaso, isso é importantíssimo, é para escoar o excesso de água... Agora você vai colocar um quarto de brita no vaso. O que, que esse um quarto significa? Você no olhômetro vai dividir esse vaso em quatro partes e vai preencher uma com brita. Olha só como ficou aqui. tá? E aí? Colocamos a brita e agora vem o segredo depois da drenagem. Segredo. Segredo. Aí, Luke. Você vai recriar no seu vaso o ambiente de um cacto de sol pleno, de um cacto de ambiente desértico. Areia, um solo arenoso, areia. que não é todo mundo que vai conseguir um substrato específico para cacto, um substrato com uma granulometria, o que, que isso significa com partículas maiores, não é todo mundo que vai conseguir. A areia não, a areia todo mundo consegue, areia grossa de construção, tá? tá? Não é areia da praia. Adorei. Você reparou, Luke? Granulometria. Granulometria. São Meu Deus, é Deus do céu. isso. Não, não tinha a menor ideia. Menor ideia. Será que é isso mesmo? Por isso que eu digo que ele sabe tudo. Imagina o meu personagem Jackson Five falando essa palavra, né? Aí, Joe, Jackson Five na área quase cai de moto outro dia porque eu passei na, na rua e tava uma areia glamurometrosa. Né? Yeah. Bem na pista, glamurometriamente, Joe. É nóis que nóis! E agora você vai pegar os três punhados dessa terra preta. Um. Uhum. Dois. Com as pontas dos dedos, senão... Pode pegar a pazinha de jardinagem e vai misturar bem. E agora? E agora nós vamos plantar os cactos nessa, nessa bacia. Okay. No caso do Marco, ele vai plantar um cacto só em um vaso menor. Ah. E o primeiro passo... É sempre começar pelo maior. Nesse caso, esse cacto aqui é até interessante, Ana, que é um cacto brasileiro que está sendo produzido em grande quantidade para exportação. É um Ai. mandacaru sem espinho. Vai dar uma batidinha para descolar o torrão que está aderido ao vaso, que está colado no vaso. Ó. Ó. Não saiu ainda? Eu não saiu. Eu acho que tu tem que bater com mais força, Ana. Ó. Aê, agora... Opa, agora agora ela se empolgou. É garu. <risos> Nesse programa, ninguém fica parado Até ela, que é a Ana Furtado. Aê! Aê. <risos> Ó, agora saiu. Saiu! Valeu, Luke. Não teria conseguido sem você. Muito obrigada. É, que bom. Você com as pontas do, dos dedos, você vai desfazer agora o torrão, porque não tem problema, para encaixar ele no, no vaso novo, ó. Então vou abrir aqui um berço de plantio. Isso. Encaixa. Encaixa ele. Eita! Ah, desculpa. Eu fui querer ajudar e soprei terra na... Replay. Eita! Olha a trollagem no programa, olha a trollagem, deixa, deixa eu só me bater aqui, peraí, só um segundo, peraí, só um segundo, só um segundo, um segundo voltei. Agora é só tirar aí a mudinha do menor. Tem essa técnica, Luca, olha só. Se a Isa quiser te ajudar, é legal pegar sempre um papelzinho, ó, só pra pegar. Ó, vira. Porque é muito espinhoso. Ei, saiu bonitinho, ó. Isso, e agora você planta com cuidado. Essa apertadinha, ela é muito importante para a planta ficar firme, Marco. Melhor fazer assim para que a, a Isa também, ou você, quem for replantar, não se espete. E agora você pode colocar as pedrinhas como acabamento para compor o efeito de um deserto, de, uma, de um ambiente seco, né? Primeiramente, molhar somente quando estiver seco mesmo o substrato. A rega é em média uma vez por semana ou a cada 10 dias, ah. tá bom? Sol pleno, essa espécie é de sol. Lembrando que nós temos cactos de sombra, como o cacto macarrão, o cacto flor de maio. E para finalizar, adubo uma vez por mês, Aquele adubo que você pode comprar em pó, você pega o próprio regador, tá? Vai colocar ele um pouquinho na água, uma... seguindo a orientação do fabricante, okay. tá? Vou tirar o chuveirinho aqui para não entupir tá. e você vai aplicar uma vez por mês nos seus cactos, ó. Eu tô com alguma esperança com o Spike. Além de vocês terem né, essa, essa paixão, esse carinho pelo Spike, eu sei que vocês têm muitas plantas em casa. Tem um pé de jabuticaba uva, com a casquinha mole, docinha pra caramba. Eu tenho romã também, eu tenho muita orquídea, eu tenho rosa, morango e, e alguns temperos também, né? Parabéns! Agora, dentre elas, tem alguma que esteja tão bem precisando da nossa ajuda? Eu tenho um pé de maracujá que ele dá muito, muita flor mas ele não dá frutos, então eu queria saber, será que estou fazendo alguma coisa errada? Ele vai precisar caprichar na adubação, só que é uma adubação diferenciada, uma adubação que vai estimular a floração e o fortalecimento do fruto. Lembrando que o maracujá, ele precisa muito da abelha mamangava, que é o polinizador dele natural, ou ele pode polinizar artificialmente, Tá? Onde ele vai pegar o cotonete, vai passar em uma flor e vai polinizar, vai, fazer, vai trabalhar como se fosse uma mamangafa. Mas não que tem legal, necessidade. A é. hora que ele florescer, naturalmente o maracujá atrai a mamangava Só deixa ela lá fazer o trabalho dela. Não precisa ficar com medo porque ela não é agressiva. Que demais <risos> isso, que lindo! Não, muito legal. Às vezes eu tenho umas visitas de uns marimbondos assim aqui em casa. <risos> Desculpa, Ana. De repente ele pode dar essa função aí. Ou é, tem que ser só Não, a Não, é, é só a mamangava. É só a mamangava. Mas antes da mamangava aparecer, nós temos que turbinar esse maracujá do Marco Luque com uma receitinha. Ponto de partida, você vai pegar uma xícara de matéria orgânica, que pode ser composto orgânico, humus de minhoca, esterco de gado bem curtido. Agora vai pegar uma colher de sopa bem cheia de farinha de ossos e uma colher bem cheia de pó de rocha. Mistura bem ele e agora eu vou pegar o meu maracujá para aplicar o adubo vai com uma pazinha. Ó. Eu aqui vou utilizar ó, os dedos mesmo. Vou misturar bem, misturadinho. Se a pessoa se incomodar com o cheiro dos adubos orgânicos, nós temos no mercado a linha de adubos sintéticos sem cheiro. Planto duas mudinhas de manjericão ao lado do maracujá como uma planta protetora contra pragas. Ah, que legal! Para finalizar, Ana, nós colocamos uma camada generosa de folhas na cobertura dessa jardineira como uma forma de proteger a planta contra a perda de umidade. Molhei bem generosamente após a adubação. Bem à regada. noite, quando eu vou regar minhas plantas, ah. elas retribuem, sabe? Ana? Elas é, soltam um cheiro assim muito gostoso. Mas olha só, antes de terminar, a gente tem aqui uma despedida que eu sempre faço, porque na verdade a gente celebra aqui, acima de tudo, de qualquer coisa, a natureza, o verde. Um, dois, três e. Vivo Vivo verde! verde! Vivo verde! Vivo verde! É isso aí, Vivo Verde. Luke. mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. A gente adorou, mas a gente quer ter notícias do Spike. Manda pra gente a foto pra gente saber como é que ele tá.